E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje Você que está assistindo esse vídeo, ainda joga o GTA V no Xbox 360 Bom, todos nós sabemos que muita gente ainda joga, como também no Playstation 3 E uma, um estudo aí, é... uma matéria que eu li, se você for pesquisar na internet você vai ver também que o console mais popular no Brasil é o Xbox 360. Por quê? Obviamente porque hoje eu acho que ele tá mais acessível. Acho que você compra um Xbox por 500 reais, talvez. Não sei. 500 reais. E você consegue jogar online com seus amigos com uma destravazinha bem simples. Que os caras fazem. Consegue comprar uma porrada de jogo. Então, o Xbox 360 é o console mais popular no Brasil, então tem muita gente que ainda joga no Xbox 360. Agora, em relação ao GTA V, que salva o Playstation 3 e o Xbox 360, você ainda joga o GTA V no Playstation 3. Eu já fiz um vídeo assim no, Play... no... no Xbox 360 e teve bastante acesso e tal, muita gente ainda joga. Você joga... Comenta aqui embaixo Nós vamos assistir um vídeo aqui Vou até dar o play aqui pra não demorar muito Que faz uma comparação Do GTA V Do Xbox 360 Uou Que isso, cara Com o PC Olha isso, cara Não, tô vendo isso Olha isso, mano Xbox 360 PC. Olha que absurdo, velho. Olha aí lado a lado. Maluco. É sério isso, meu? Olha isso, ó, mesmo, mesmo, mesmo carro ali do lado Bom, esse vídeo, galera, é uma comparação, tá? Deixa eu te explicar É óbvio que tá com mod, beleza? É óbvio que tá com mods gráficos Entre o Xbox 360 e o PC Em 8K, ele disse que tá em 8K, mas... Olha isso, cara Eu não sei se no meu, no meu vídeo vai ficar assim, em... tão lindo como é que tá, velho Ó, oh, e realmente a Xbox 360, ó. Olha a telinha aqui do lado, ó. vendo o quadradinho aí, ó. Porque quando saiu para nova geração, eles tiraram, nessa né, essa bordazinha do mapa, né. Então, olha isso, cara. Nossa, velho. É um colinho para os meus olhos. Tá muito lindo, cara. Vamos ver se é a Lotus ou é um carro do jogo mesmo. Acho que é uma Lotus mesmo. É um carro real do jogo. E esse é o carro do GTA. E faz referência a uma Lotus, né? Olha aí. Caraca, lá da lado é absurdo, velho. É absurdo, velho. Lógico galera, isso aqui não é pra.. É... Sei lá, um milhar quem joga ainda no Xbox 360. Mas.. É bom você ver isso aí, é. Muito lindo, muito lindo, cara. Você é louco. Olha lá da lado, velho. Olha lá da lado. Olha isso, cara. Como fica o GTA, mano. É onde, é onde o GTA consegue chegar, né? Na cap capacidade gráfica dele. Maluco. Ah, louco. Parece ser outro jogo, né, velho? Galera, lembrando que o vídeo original ele tá em 4K, tá? Se você quiser assistir depois, ó. Ó. É em 4K aqui, ó. Que é o que eu tô assistindo agora. Mas eu vou subir em 1080p. Porque não tem internet pra, pra isso, não. Tem uma música? Caraca, absurdo, velho. Olha isso. Nossa, velho. Ah. Olha isso, mano. Que absurdo, véi. Olha isso, véi. O Vigil tá muito louco, mano. O tá muito louco. Eu adoro ver GTA assim, velho. Parece que a neve tá subindo, né? Eita. Ó, oh, bugatão, bugatão da hora. Tá na corrida, ó. Tá fazendo na corrida. Vamos ver no... no... Olha isso, essa bugatinha azul, maluco. Caraca, moleque. É outra coisa, velho. É, a gente sabe que já são... Seis anos, vai fazer seis anos. Imagina, velho. Olha aí, ó. Seis anos de GTA, cara. Ah, não vejo a hora de sair os seis. Sério, mano. Ó, o cara saindo do... Do... Do Santos Custom. Xbox 360. Ó, e realmente esse carro é do jogo, ó. Não é instalado, não. É aquele... Apesar que deve ser. Deve ser o Toyotinha. Se não me engano, esse carro é um... tá a referência a um Toyota. Caraca, tá aparecendo um monte de propaganda aqui, velho. louco. O hora tava... Tá Olha lá, o Xbox 360 versus 8K revolução. Resolução. Resolução. Mas aquele, ca aquele carro é um carro original mesmo, de verdade. Esse é uma réplica. Toyota, aí, ó. esse carro aí. É um Toyota. Acho que ele foi instalou o carro. Tá meio que chuv chuvoso, né? Caraca, que coisa linda, mano. Olha aí, ai, meu Deus do céu. Realmente é absurdo, né, velho? A diferença, né, cara? GTA com mod fica muito bom, né, cara? Olha isso. Imagina um online assim, né? Eu não sei se a galera do 5M consegue jogar nessa qualidade. Sinceramente. Olha o cara andando de bicicleta, velho. Nossa, essas, essas áreas são muito lindas, cara. Quer ver, ó? Quer ver, ó. Cara, o vídeo tá cheio de propaganda Mas eu não tô vendo elas aqui, cara Embaixo Se não tá aqui embaixo, eu troco Tô aqui tá cortando Entrando em propaganda E na verdade eu não critico eu Faço também, né? Caraca, moleque Parece outro jogo, né? Olha isso Caraca muito lindo né velho aquele carrinho lá ele é bom pra drift né galera que curte fazer um drift dentro do jogo ele rabeia bastante ó mesmo local mesmo carro ó essas trocas dá até um um velho Galera, lembrando que minhas redes sociais estão na descrição. Se você não me segue, segue lá. Muita propaganda tá entrando aqui. O YouTube tirou. Antigamente ficava aqui aparecendo. Agora não tá aparecendo mais. O YouTube fica mudando toda hora, velho. Toda hora tem uma atualização hein? Olha isso, velho. Muito louco, muito. Ó. Oh. Lado-lado lado é embaçado, né, cara? Olha isso, velho. Os detalhes são muito muito nítido, né? Caraca, moleque! Ah, esse é o Queen Zeg. Vamos ver no normal. GTA normal. Ó. Pra caralho, nossa foda. Muito louco, velho. Qualidade tá absurda, né? Ó, acho que o finalzinho é só com vídeos da... gráficos assim, absurdos, velho. Tá muito lindo, absurdo, absurdo. Ó, caraca, olha esse tempo, velho. Tá um tempo de chuva, né, fechado. Lindo, lindo, lindo. Me amarra nesses vídeos, cara. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você jo ainda joga no Xbox 360. Faz uma forcinha aí pra pegar um console da nova geração. E é isso aí. Se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui!